A base nacional utilizou uma estratégia de organizar os conteúdos curriculares em campos de experiências. Quais são? O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. No planejamento do professor, a experiência a ser realizada com as crianças, ela terá por base estes campos de experiência e eles serão o um norteador da observação do docente em todo o processo, a fim de conseguir perceber quais habilidades a criança conseguiu desenvolver. Já que eu toquei na questão da observação, vamos entender melhor como tudo isso deve se organizar para que possamos, enfim, avaliar o desenvolvimento das crianças. Já sabemos que o processo de aprendizagem acontece de forma diferente e em diferentes idades. Além disso, é fundamental saber que cada pessoa aprende de uma maneira. As estratégias e as formas de lidar com o conhecimento não somente variam conforme a idade, mas de acordo com cada pessoa. Na prática, o que significa isso ao pensar a responsabilidade do professor com o conhecimento e o seu papel na organização dos registros da criança? É importante que o professor tenha em mente que, para avaliar o desenvolvimento das crianças na educação infantil, é preciso que ele seja organizado em três processos básicos. Observar, registrar e avaliar. Cada etapa necessita das etapas anteriores para ser efetiva a construção de uma percepção real e de qualidade de cada criança ser avaliada. A observação. Para registrar, é preciso que o professor esteja atento à singularidade das crianças. E isso só é possível por meio do vínculo afetivo. Observar as características de cada uma delas e a partir de conhecimentos específicos sobre a infância suas interações com o grupo, conhecer a criança com qual trabalhamos vai além de conviver com ela cotidianamente. É preciso estar próximo, por completo, ouvir o que ela tem para dizer, conversar com ela, brincar junto, pois só assim nós saberemos quando uma experiência foi significativa para o seu desenvolvimento. A observação ela é essencial, mas como registrar? Já o registro, o professor precisa organizar de várias formas, como por exemplo, Fotos, vídeos, relatórios, desenhos das crianças, dentre outros. Vamos falar sobre alguns deles. Relatórios, uma folha ou um caderno sempre à mão. O processo de internalização do conhecimento não acontece instantaneamente. Por isso, estar atento às falas e comportamentos nos momentos de brincadeira, diálogos entre os pares, momentos de roda, pois nestes momentos costumam externalizar aquilo que tem sentido para eles. Por exemplo, você vem trabalhando sobre animais em risco de extinção e durante a brincadeira as crianças trazem à tona estes assuntos nos seus comportamentos e diálogos. Esteja sempre atento e anote, será de grande utilidade na avaliação do desenvolvimento. Fotos. As fotos são uma importante forma de registro. É importante fotografar as crianças no seu processo de produção das experiências. Os resultados finais. Momentos de interação entre os pares em áreas externas, na sala de aula, brincadeiras de fase de conta e tudo mais que achar necessário registrar todos os momentos da rotina. As fotos, juntamente com os relatórios, auxiliam no momento de avaliar o desenvolvimento. Recursos audiovisuais, filmagens, do mesmo modo que as fotografias, as filmagens podem ser utilizadas, além de registro, para avaliar o desenvolvimento, como também um recurso pedagógico. Filmar as crianças brincando e depois passar para elas assistirem é de grande relevância para trabalhar a identidade. Agora vamos falar dos registros grafados. Com crianças na idade de 4 e 5 anos, últimos anos da educação infantil, é possível acompanhar a evolução da aquisição dos signos escritos. A escrita e reconhecimento do nome em diversos momentos do ano e das representações de desenhos são importantes recursos para avaliar o desenvolvimento das crianças. Fazer um registro deste por bimestre e comparar a evolução é muito importante. No desenho, é bacana fazer bimestralmente um autorretrato e perceber a concepção de identidade, de reconhecimento e percepção dos detalhes. Outra opção são as impressões com tintas e materiais diversos. As experiências realizadas com a criança, que podem ser impressas no papel, são importantes formas de registro. Utilize sempre diversos materiais. Crie tintas com recursos naturais, como alimentos, folhas, terra. Deixe-os explorar e apreciar os resultados. Técnicas de pinturas, composições com materiais diversos, tudo é válido. Bom, ao organizar o seu planejamento, o professor ele tem que ampliar e diversificar as possibilidades dos seus alunos para que eles cheguem ao conhecimento, explicação oral, experiências vídeos, pesquisas, literaturas, estudos de campo, visitas e etc. E junto a tudo isto, é importante enfatizar que não somente cabe ao professor viabilizar as formas que permitirão que seu aluno chegue ao conhecimento, como também é sua responsabilidade interferir de forma intencional sempre que for necessário. Quando falamos das interferências, ou melhor, nas mediações que o professor deve realizar, podemos trazer como exemplo também a questão do erro na aprendizagem e os sentimentos muitas vezes agregados a ele, perda, fracasso, derrota, insucesso, a maneira como o professor conduz o erro do aluno fará total diferença na forma como o aluno lidará com ele. Existe uma condenação a qualquer tipo de erro, ele é sempre avaliado em comparação ao acerto. Se o professor trata o erro com desprezo, ele pode rebaixar a autoestima do aluno, levando a abandonar os seus esforços de reflexão. A interferência do professor deve levar o aluno a perceber o seu erro como parte do processo de aprendizagem e que ele perceba que será necessário modificar para chegar ao resultado desejado. Depois de realizar todos os registros, vamos para a avaliação.